e aí galera do canal tudo bem com vocês eu espero que vocês estejam bem no vídeo de hoje atendendo a pedidos dos seguidores vamos mostrar como comprar a erros a EGLD e também pessoal vou explicar como fazer o steak desta moeda então vamos lá o vídeo completinho mas antes de mais nada deixa teu like Curte esse vídeo, compartilha nas tuas redes sociais, que isso me ajuda bastante a estar tá fazendo mais vídeo para vocês, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Vamos começar. O site que eu vou utilizar é o site da Binance. Site da Binance, corretora Binance. Pessoal pergunta, pessoal que tá iniciando hoje, viu falar desta moeda, quer saber como comprar ela? Pessoal, o jeito mais fácil que eu já pesquisei é pelo site da Barnes como que você vai fazer olha a sequência você vai fazer seu cadastro no site da Barnes Ah mas como eu faço tem um link aqui na descrição é bem facinho você vai colocar seus dados vai colocar seu celular você vai receber seu seu código você vai ativar sua conta e como que você vai ter que fazer você vai ter que mandar é um pix ou vai mandar reais aqui para Barnes, nesse tá Chegou os seus reais aqui na Binance. Você vai poder comprar suas moedas, tá? E você não sabe como mandar reais para Binance? Olha só, pessoal, aqui em cima vai aparecer um cardzinho aqui ó do seu lado direito, mostrando como mandar reais para Binance. Você estando com reais na Binance, é bem fácil, tá, pessoal? Aí se a sua moeda que você quer comprar não vende com reais, você pode converter para o SDT usando este menuzinho aqui ó trade converter ó para o sdt então vamos lá pessoal vamos comprar nossas é aqui tá como que a gente compra fez seu cadastro já tá logado ó, pessoal já tô logado aqui na minha conta ó logadinho aí você vai vir aqui ó menu trade e clica aqui em clássico aqui nesta tela você pode notar que está BTC USDT. O que, que é isso? É Bitcoin barra USDT. Vamos ter que pesquisar a nossa moeda bem nesse campeão aqui, ó. EGLD. Olha os pares que dá para comprar EGLD. Dá para comprar com Bitcoin, com USDT, com BUSD, BNB e Euro. Então vamos comprar com USDT. Pronto, já selecionei, ó. Se atente aqui, ó. Já está escolhido aqui ó, errond barra USDT. Aí você desce aqui, ó. Desce, desce para este campo aqui, ó. Chegou neste campo aqui, você marca aqui ó, market order. E aqui você vai dizer quanto você quer comprar de arond. Ó, vocês podem notar que eu tenho o que aqui, ó? $100 dólares. Se você quer comprar só 24% do seu capital marca aqui, se você quer comprar 50%, marca aqui. Se você quer comprar 70%, marca aqui. Eu quero comprar todos os meus dólares. Então eu clico aqui agora, ó, marquei tudo aqui bonitinho, clica aqui em comprar. Ó aqui, pessoal, minha ordem foi executada. Então isso quer dizer que eu já tenho Arons. Então é bem simples. Vamos conferir na carteira. Vamos. Você vai subir até aqui, clica aqui em carteira, Fiat Spot. E vocês já podem notar, ó, que tá aqui as minhas Aaron que eu comprei, ó. Agora eu tenho um Aaron. Aí eu quero fazer stake da Aron. Como fazer stake da Aaron? Vamos lá, pessoal. Você vai entrar aqui no Google, coloca aqui, ó. E GLD. Olha o primeiro site CoinMarketCap. Você vai entrar no site da Aaron, tá pessoal? Aqui ó, errond.com. Clica aqui em errond.com. Olha só, pessoal. Esse aqui é o site da Aaron, tá? E aqui ó, vocês já podem ver de cara que eles estão anunciando comprar Aaron ou stake da errond. A gente vai clicar aqui ó, em stake errond. Now estamos na tela aqui ó. Vamos descer aí, aqui bem, aqui ó, pessoal. Ó, você vai ter que criar a sua carteira Errand. Vamos clicar aqui. Vamos criar do zero aqui a nossa zero e ver como faz o stake. Let's go. Vamos avançar aqui, pessoal. Aqui as explicações para criar a carteira. Ó. Vamos para a carteira Wallet. Aqui, pessoal. Ó, vamos criar a nossa Wallet, tá? Clica aqui, ó. Criar Wallet. Aqui, pessoal. Você vai aceitar esses termos e agora pessoal a próxima tela é das palavras-chave então eu vou dar um pausa no vídeo tá para minhas palavras você vai fazer o quê? você vai anotar suas palavras no papel certo pega um papelzinho aí e anote as suas palavras da sua carteira para que que serve essas palavras essas palavras serve caso de algum problema no seu computador caso você seja Robin seu celular e você não consegue mais recuperar com essas palavrinhas que vão aparecer na próxima tela você consegue é reconectar na sua carteira para você tá movimentando as suas erros Tá bom então anote as suas palavras chaves aí da sua carteira vamos lá vou clicar em continuar e aqui pessoal está as minhas palavras tá são 24 palavras tá 24 palavras que você deve anotar no papel você anotou suas palavras dá um confirma aqui ó eu confirmo e clica em create Wallet e aqui pessoal nessa próxima tela você vai digitar ó, a palavra número 5 a palavra número 2 e a palavra número 16 para confirmar que realmente você anotou corretamente as suas palavras então vamos lá vou anotar as minhas aqui pronto já anotei as minhas agora eu clico aqui em continuar aqui pessoal você vai criar uma senha tá é, eu indico você colocar palavras maiúsculas um caractere especial um ponto um asterisco um traço e números né para dar aí oito palavras-chave eu vou criar a minha aqui agora e clica aqui em continuar. Ó, pronto. Aí, pessoal, apareceu esse arquivozinho para salvar. Você salva, tá ele. Salvei o meu aqui. Agora vamos clicar aqui, ó, em acessar o wallet. Aqui nessa tela, pessoal, ele pede a senha e aqui ó o arquivozinho que você acabou de baixar vamos fazer o seguinte vamos clicar aqui ó select vou lá nessa página e aqui o arquivozinho que a gente baixou abrir coloque a sua senha que você criou e clique em acessar pronto já criamos a nossa carteira agora a gente tem que enviar as erros que a gente comprou lá da Binance para cá como que a gente faz isso ó aqui neste menu você clica aqui ó em ok é enviar né sende. se você tá com dificuldade você pode clicar aqui ó em traduzir para português utilizando o browse Chrome Aí aqui ó receber você vai agora quer receber sua zero aqui na sua carteira tá vamos clicar aqui ó receber aqui é o código QR se você quiser mandar do seu celular diretamente né acesso o aplicativo da Binance e vai lá e copia esse QR Code e envia para cá. Mas eu vou utilizar aqui, ó. Vamos copiar o um endereço. Copiei o um endereço aqui, ó. Copiei o endereço da carteira, onde Agora eu volto aqui na Binance, ó. Aqui nas nossas Around, você vai clicar aqui, ó, em saque, ó, aqui, ó. onde se atente aqui, ó, moeda onde Qual o endereço? O endereço que a gente copiou lá do site aqui ó, o endereço da nossa carteira lá que a gente criou acabou de criar lá na, no site da AirNodes quanto você quer enviar para lá eu vou enviar tudo máximo e aqui ó saque certeza sim continuar aqui pessoal é o código do e-mail e o código que você vai receber no celular tem que ser os dois tá enviar olha só saque concluído com sucesso concluir, ó, aguardar, aguardando a aprovação. Pessoal, agora é questão só da rede, né? É, concluir a transferência e cair lá no nosso, na nossa carteira da Aaron's. Vou clicar aqui em continuar, concluir. Então, pessoal, aqui ó, transferência, vocês viram? Transferência recebida, ó. <risos> no site da Binance ainda está processando, mas na carteira já me confirmou que recebeu. Vamos ver se caiu transações aqui, ó pessoal, ó 39 e 90 recebida, ó na na Binance ainda está processando a, a, a o saque, né? Mas já caiu aqui, ó 0,39,9. Então, pessoal, a Binance está mais lenta que a carteira. Então, agora, pessoal, como que a gente faz o stake da nossa Zerons? Você vem aqui, ó, menu lateral, stake. Aqui nessa tela, pessoal, de stake, ó, você dá uma conferida, dá uma olhada, ó. Stake Now, aqui tem explicando, bonitinho. Clica aqui em stake now. Aqui vamos escolher um provedor para a gente estar tá alocando o nosso stake, ó. Tem esse aqui, ó, vou escolher esse. Você escolhe o que mais lhe agrada aí e clica em continuar. Pronto, aqui ó. Quanto que você quer delegar? Eu quero delegar tudo. 1.21 EUR onde eu tenho. Então, eu vou clicar aqui ó em continuar. Aqui, pessoal, a taxa, ó. Isso aqui é a taxazinha, para estar tá delegando. E aqui é o montante que eu tenho agora, atualmente, para fazer a delegação. E clico em confirmar. Prontinho, ó, tá processando. Prontinho, pessoal, completo aqui, ó. Transação, tudo certinho, pronto. OK, já estamos com as nossas earnings delegada. Tá aqui, pessoal, ó. Desci aqui, ó, meu stake, aqui ó, 29506, é bom anotar para vocês é, ver se tá valorizando, quanto que já tá. Aqui, ó, meu claim, ver meus ganhos, né? Então, pessoal, está feito o nosso steak eu espero ter ajudado vocês um forte abraço, não esquece de dar teu like para me ajudar, não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos ou com quem não está sabendo como delegar errands tá? um forte abraço a todos, fiquem com Deus e tchau tchau, fui!